O orçamento das universidades federais em 2022 é uma questão que preocupa e mobiliza o FSM e a comunidade regional. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre o equilíbrio das contas na universidade. Eu sou Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo o reitor da nossa universidade, o professor Luciano Schuck. Olá, professor. Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, Luiz Gustavo. É bom estar mais uma vez aqui sendo entrevistado, falando um pouco sobre a nossa universidade para a nossa comunidade. Reitor, desde o último semestre, a gestão da UFSM vem se mobilizando para debater a questão orçamentária da, da universidade. Foram feitas audiências públicas né, com a comunidade acadêmica e com a comunidade em geral, inclusive. Uh, e para esse semestre que está começando, qual é a situação da UFSM em relação à questão orçamentária? Uh, Luiz Gustavo, esse o orçamento disponível para a universidade esse ano é um dos menores dos últimos 10 anos. A gente vem discutindo isso desde o começo do ano para preocupação que a gente tem de como fechar o ano. Nós estamos agora iniciando setembro, já na verdade, e a preocupação cada vez aumenta, com chegando perto do final do ano. Nós discutimos o orçamento desse ano, que é em torno de 120 milhões de reais, o discricionário para nossa universidade, comparado com antes da pandemia, ou seja, em 2020, era 147. São 27 milhões a menos que não está mais disponível na nossa universidade. E, além disso, houve a redução do, na metade do ano do orçamento, uma questão do Ministério da Economia para a nossa universidade, que fez com que a gente tivesse, ficasse mais preocupado. Nesse período lá, na metade do ano, em julho, junho, nesse período, a gente tem que fazer uma adequação da universidade, que nós reduzimos em torno de 4 milhões e meio de reais Uh, no serviço terceirizado da universidade, reduzimos quase 100 postos de trabalho na universidade, que precarizou diversos serviços da universidade. E nesse momento, a gente fez uma análise de como é que está o nosso orçamento. Hoje, a universidade deve 15 milhões de reais. Esse orçamento que a gente tem a, a, vai chegar no final do ano, nós vamos estar devendo 15 milhões de reais. De novo, a gente está fazendo uma discussão de novos ajustes. E ajustes que vão impactar de novo toda a comunidade. Reitor, e quais são os setores, os pontos sensíveis para o funcionamento da universidade que podem ser impactados com a questão do orçamento reduzido? Na verdade, é difícil estar falando isso com nossos ouvintes, com a comunidade, mas a gente já fez uma, uma nova redução nos serviços terceirizados. A gente reduziu 20% no serviço de manutenção da universidade. Uh, então, diversos de novo pessoas vão perder o emprego na universidade, te servidores terceirizados, tão importante para a universidade. A gente está reduzindo uh, 25% da equipe do CTE, e da Coordenadoria de tecnologias Educacionais, que dá suporte para diversas ações da universidade sendo reduzido, E do apoio administrativo, 35%. É na mesma ordem da redução que a gente fez na metade do ano. São quase mais 100 pessoas que vão perder o emprego nesse momento. Esse é um ponto que a gente está ajustando. A questão também que vai ser impactado. Uh, reformas que estavam planejadas para esse ano e, e manutenções, estão todas, para, paramos todas, R$ 2 milhões de reais vai ser deixado e ser investido em reformas esse ano. Só vão existir reformas que foram feitas com recursos das próprias unidades de ensino. Ou seja, a, o fundo que existia na reitoria para fazer reformas, tipo trocar telhado, fazer pinturas, não existe mais. Então, o que tinha vai ser para nós também trabalhar para não reduzir esse déficit da, da universidade. Então, reformas estão parando, serviços de manutenção estão sendo reduzidos, uh, tecnologias do estão sendo reduzidas, uh, e, e além disso, a gente tem feito algumas, alguns projetos estratégicos também estão sendo pactados, das prorreitorias como o próprio Descubra, que é um grande evento que acontece no segundo semestre, a gente está todo, fazendo todo o um planejamento para o Descubra acontecer, com metade do recurso disponível no ano passado. Ou seja, não vai ter recurso para pagar bolsa para os alunos que colaboram durante o Descubra. A própria JAI, que acontece no segundo semestre também, agora, também vai ser com metade do recurso disponível. A gente está reduzindo praticamente 50% de todos os projetos que serão executados no segundo semestre. Ou seja, de novo, a gente começa a precarizar o serviço da universidade. E uh, pelo que o senhor falou, né, serão vários pontos em vários aspectos da universidade que vão ser afetados. Exa e fazendo todo esse esforço que a gente estar tá fazendo agora, que a gente já fez lá em julho, agora em setembro tá fazendo de novo, ainda assim nós vamos terminar o ano devendo 8,6 milhões de reais. E aí quando a gente termina o ano devendo 8,6 milhões de reais, que vai ser o primeiro ano Ana, da, que é, de, das, últimas, das últimas décadas da universidade, nós vamos terminar o ano devendo, ou seja, nós vamos ficar... Em vez de nós pegar o recurso do, do ano, de um ano e jogar positivo para o outro ano, nós vamos iniciar devendo 8,6 milhões de reais. E o orçamento para 2023, que foi para o Congresso, é muito preocupante. É um orçamento menor que desse ano. Esse ano nós tínhamos 120 milhões disponível. O ano que vem, a proposta do governo, que foi para o Congresso, que está que tá hoje em análise, é 113 milhões. Então, a gente inicia o ano com 13 milhões a menos, uh, com... com, com, com uh, é com 3 milhões a menos desse ano, e mais, e devendo 8,6 milhões. Ou seja, a gente vai começar o ano devendo em torno de 20 milhões de reais, ou seja, a menos que esse ano. Então, o ano que vem também vai ser um ano muito difícil para a nossa universidade. E há uma perspectiva de reversão disso, de diálogo, como que a gestão vê essa questão? A gente tem conversado com as lideranças uh, políticas a nível nacional, todas para mostrar que o orçamento... Uh, disponível para a universidade não atende a demanda. A gente não pode esquecer que a universidade expandiu nessa última década, ela, ela aumentou seu tamanho, aumentou a qualidade, e ao mesmo tempo a população cada vez está mais vulnerável, que precisa de um apoio. Então a gente tem que mostrar isso para nossas lideranças políticas, a Andifes, que é o Fórum dos Reitores, tem trabalhado muito forte junto ao Congresso, só que ao mesmo tempo a gente está num período eleitoral agora, onde o Congresso está esvaziado, a gente não sabe ainda quem vão ser nossos representantes no Congresso Nacional, quem será, quem será que está no, no, no governo também na, uh, no próximo ano. Então a gente está num momento agora que a gente tem que aguardar o resultado das eleições, do primeiro e ou segundo turno, para daí sim nós começar a renegociar essa questão com, com o Congresso. Primeiro com o Congresso, e depois, se o Congresso entender, e depois com o Executivo também, para não fazer cortes ou contingenciamento no orçamento disponível. Porque esse orçamento que a gente está falando de é 113 milhões de reais, que aí sim vai ser o menor talvez nos últimos 20 anos, esse orçamento ainda pode ser depois contingenciado pelo governo. Então, é uma situação bem complexa para o próximo ano. Então, o que a gente tem feito? É uma pressão política, precisa que a comunidade também enxergue isso. A comunidade, quando vem na universidade para conhecer, pra, no Viva Campus, que tem 13 mil pessoas no fim de semana, quando vai conhecer o CAPA em São João do Polêmico, que é a questão toda da paleontologia, vai jardim botânico, elas têm que entender que para manter essa estrutura, isso custa, tem um investimento. A gente teve agora a abertura do, do Centro de Convenções, com dois grandes espetáculos, a Gala Lírica e depois o Encontro das Bandas, que com dois, na mesma semana, com duas vezes o nosso auditório lotado, com mais de mil pessoas, que essas pessoas entendam que precisam defender essa universidade, que ter investimento para nós poder fazer arte e cultura, fazer ciência, fazer pesquisa. Precisamos do apoio da população defendendo a universidade para que a gente consiga sensibilizar os nossos políticos hoje estão concorrendo a importância de investir na educação e os que forem, e os que já estão lá também, nos senadores, que continuam ainda nos seus mandatos, porque senadores você uh, se mantém alguns, que eles também entendam a importância de investir. E esse investimento não pode ser apenas através de emendas parlamentares. As emendas parlamentares são usadas para coisas muito pontuais. A gente precisa ter uma política de Estado que se realmente uh, invista na educação e a gente não tenha que fazer essa política que para todos os reitores é muito triste de, pegar o Pires, pegar o chapéu, ir para Brasília, pedir recurso para cada um dos deputados, ou no MEC, nos ministérios, buscando recurso. Então, isso não é uma política de Estado para fortalecer a educação e ensino superior brasileiro. A gente precisa realmente que o MEC tenha uma política de valorização do ensino no nosso país. Reitor, é uma questão uh, de políticas estruturais, né? não apenas... Uh a cada quatro anos, né, ou a cada quando, quando falta recurso, então é importante as pessoas entenderem isso, né, que é preciso ter esse olhar para a universidade com políticas estruturais. Exato, a gente fala em educação, fala em ensino superior, não é para um mandato de quatro anos, é uma política que tem que ser uma política de Estado, porque para mudar uma cultura, mudar a educação de um país, os nossos indicadores, são décadas que, são, que precisam de investimento, então a gente contínua. Uma política contínua de investimento, e é investimento. A cada formatura, hoje às 19 horas, vai ter formatura do curso de veterinária, com 50 novos for, uh, veterinários que vão ser colocados à disposição da sociedade. Esse é o um fruto da universidade que esse investimento é 50 novos profissionais que vão gerar riqueza para o nosso país. Ao mesmo tempo que a gente faz a pesquisa, faz a extensão, faz o ensino, é esse o grande fruto da universidade. Mas para a gente chegar e formar esses alunos num, num curso, curso de veterinária especificamente que vai ter hoje, um curso com conceito máximo, conceito 5, uma pós-graduação com um conceito 7, conceito máximo, ou seja, para ter isso precisa ter investimento, senão a gente não consegue. E para ter investimento a gente não pode esquecer que tem o pinais. A política, uh, de, uma política de assistência estudantil, que esse ano teve 21,4 milhões de reais. Há 10 anos atrás, nós tínhamos 21,4 milhões de reais. Ou seja, é o mesmo recurso para fazer assistência numa década. E, e o que aconteceu? Nessa década, com todas as políticas de incentivo que houve da universidade, a... O nosso estudante hoje, em torno de 60% do nosso estudante, é de baixa renda. Ou seja, está é, abaixo de 1,5 salários mínimos per capita por pessoa. São estudantes que precisam cada vez mais de apoio desse estudantil. Isso vale para bolsas, vale para a questão do restaurante universitário, que é outro ponto que a gente tem que conversar também no restaurante universitário, a questão da, da moradia auxílio tecnológico para questão do acesso à internet, compra de equipamento para os nossos estudantes, que eles chegam sem... Muitos estudantes chegam sem ter um e-mail na universidade no ano de 2022. Como a gente faz para esse aluno conseguir se, se inserir na universidade e depois no mercado de trabalho? Esse mundo do trabalho. A gente tem que dar esse apoio nessa caminhada e precisa, precisa de investimento, precisa de da assistência estudantil. E o recurso do PNAES, que se, em, do, se uma, em 2012 ele atendia com em torno de 120 milhões de reais, hoje não atende mais. Perfeito, Reitor. Tu tocou num ponto que eu gostaria de falar, que é a questão da assistência estudantil. A UFSM ela é considerada referência nessa questão, né? justamente pelas políticas de permanência que a gente tem aqui. Uh, e eu quero saber, Reitor, uh, a assistência estudantil na universidade vai ser impactada? E se sim, já está sendo pensado em algo para minimizar esses danos? As ah, nas, últimas, nas últimas décadas, o valor do ciência estudantil não foi alterado nunca. A gente vem, a gente vem aumentando o ciência na nossa universidade ano a ano. Só que o que está acontecendo? A nossa ciência hoje, ela está... Cada vez o percentual da assistência estudantil sob o orçamento tem vem aumentando. Hoje a gente está em torno de 38% do orçamento da universidade para assistência estudantil. Porque o orçamento vem caindo e a assistência estudantil vem, vem constante. Só que está ficando um ponto que a gente não tem mais... Como não rediscutir a ciência estudantil? Até hoje, até o dia de hoje, a gente não teve impacto nenhum na ciência estudantil na nossa universidade. A gente só vem aumentando ela. Só que uma discussão que a gente já teve, já discutimos com o próprio DCE, por mais que não tenha um entendimento em relação ao valor do subsídio que damos para as refeições no restaurante universitário. O restaurante universitário hoje é praticamente um milhão, um milhão de refeições uh, por semestre. Ou seja, vai ser 2 milhões de refeições no ano servida na nosso instituição universitário Hoje, o valor do restante resta universitário para o aluno não BSE, porque o aluno BSE é de baixa renda ele come gratuitamente. O não BSE é R$ 2,50. Então, a nossa proposta que, que nós, esse mês, estamos encaminhando para os conselhos é de um ajuste, já foi comunicado aos estudantes, aos diretores, aos pró-reitores também, de R$ 3,50. Ou seja, um subsídio de 70%. A universidade vai pagar 70%, e os alunos vão pagar 30% dessa refeição. Então, com isso, o valor vai ser ajustado para 3,50, óbvio, se os conselhos aceitarem, e uma outra medida também está sendo tomada, que uma refeição o estudante vai ter subsidiada. Ou seja, se ele for fazer a segunda refeição ou a terceira, se ele quiser, se o, aluno, o aluno almoça, uh, tem o turno da tarde, vai almoçar, se ele quiser tomar o café da manhã, ele vai pagar o preço cheio do contrato, se ele quiser jantar, vai pagar o preço cheio do contrato, uma subsidiada. As demais, ele vai ter é uma opção estar ali e vai pagar o valor do contrato. Essa é a proposta que nós estamos encaminhando. Então, esse vai ser a primeira vez que nós vamos ter um impacto na assistência estudantil, mas não para os alunos de baixa renda. Para o aluno não BSE, é quem tem uma renda per capita familiar acima de 1,5 salários mínimos uh, per capita da família. E além do restaurante universitário, por exemplo, uh, os alunos de baixa renda, né, que tem o BSE, na questão da casa do estudante, a... Uh, Vai ter algum, algum impacto para esse semestre? Não, tem um impacto indireto. porque No momento que a gente reduz a manutenção da universidade, a gente tem diversos apartamentos que passam por reforma. Então, esse, o que vai acontecer? Se eu tomar uma equipe menor para fazer reforma, fica mais lenta as reformas da moradia estudantil. Fica mais lento a instalação de roteadores na internet da moradia estudantil. Então... É um impacto indireto, então, mas isso não só para os estudantes, para toda a universidade. Quando aqui na Casa, na casa de Comunicação você tiver que fazer uma reforma ou uma instalação, vai ficar um pouco mais lenta, porque nós vamos ter a equipe menor para atender. Então, esse, isso vai acontecer na moradia, mas o tamanho da moradia estudantil ela fica inalterada. A gente não tem mais possibilidade de fazer novos prédios para aumentar a moradia, mesmo tendo uma demanda para isso. É, a gente vem trabalhando com as nossas vagas hoje, então, 2.600 alunos morando na nossa universidade. Isso é a maior ciência estudantil da América Latina, a gente, se a gente for ver a nossa população de alunos morando na universidade, é maior que a população de diversas cidades do nosso estado, e estão aqui dentro, e, e contando, mas não são só eles que precisam de estudantil, que ciência, na verdade são todos os nossos estudantes. Nós temos hoje a CAED, que dá um apoio pedagógico, psicológico e a questão da, da acessibilidade também na universidade, tem toda uma equipe dando apoio. E na própria Praia também tem uma equipe do SAT, a questão odontológica, dando apoio para os nossos estudantes. Então, a estudantil é moradia, é alimentação, é questão da saúde, é questão pedagógica, é acessibilidade, é discussão também que a gente não pode ser a nossa universidade por uma política de inclusão. A gente trabalha com a questão negros, quilombolas, refugiados, indígenas e essa população precisa de um apoio. E esse apoio, muitas vezes, hoje, está faltando para nós. Quando a gente vem traz refugiados para a nossa universidade, eles precisam, além da ciência estudantil, eles precisam uma assistência social para se, se, se inserir no mercado de trabalho, se inserir na sociedade. A gente tem que conseguir documentação, muitas vezes, para esses refugiados. Isso tudo, hoje, com recursos um recurso reduzido, começa a dificultar as situações da universidade. Hector, e uh, eu acredito que a gestão, né, tu, já, tu veio comentando aqui que já está pensando algumas alternativas para lidar com esse déficit, né? Uh, inclusive foi criado um grupo, né, com vários setores para debater isso. Tu pode comentar sobre quem está nesse grupo e como vocês estão agindo? Nós, nós temos dois, dois grupos importantes. Um grupo interno da universidade, que são as nossas reitorias administrativas, que a gente, toda quinta-feira, a gente senta e discute o orçamento da universidade, o andamento, a gente está fazendo fluxo de caixa ou seja a gente todo o, toda aquela semana a gente discute o que que foi empenhado o que que foi pago o que que foi liquidado para a gente ver acompanhar o andamento da universidade interno e com isso a gente poder tomar decisões mais rápidas em relação a ao nosso orçamento e ao mesmo tempo no fórum dos reitores existe um grupo de reitores que na verdade até pela distância nossa aqui em relação à Brasília, que são os setores que estão mais próximos lá, e a própria direção da Andifes, que está feito esse diálogo direto em, com o Congresso Nacional, com a comissão uh, de, uh, orçamentária da, do Congresso. E, e pelo menos existe um, um acordo já da Andifes com o Congresso Nacional, que o orçamento não vai ser votado antes de ter um novo presidente. Isso é muito importante. Ter um novo, ou, quando tiver um, um novo presidente eleito no Brasil, vamos sentar com o um novo presidente para discutir esse orçamento, e aí sim existe uma possibilidade de, um, de uma adequação nesse orçamento. Mas então a gente está esperando ainda para uma ação mais efetiva após o resultado das eleições. Reitor, em termos de funcionamento da universidade, né, tu comentou que alguma, algumas questões, como por exemplo, assistência estudantil, né, que uh, vão sofrer alterações, né, no, por exemplo, na RU, outras não de maneira direta, mas indiretamente, mas em outros pontos, uh, o que, que mais o senhor conseguiria garantir que não vai ser tocado uh, nesse semestre? Então, esse semestre, ele, eu vou dizer assim, ó. O nosso orçamento é até o final do ano, porque o semestre vai, até, vai um pouco mais, vai até fevereiro. Mas até o final do ano a universidade vai funcionar normalmente todos os serviços funcionando. O que, que vai acontecendo que a gente tem, todo o serviço de apoio, ele fica mais lento. O que, por que mais lento? Nós vamos ter menos equipe para colaborar. E aí vale para a equipe até no apoio a processos digitais, digitalização de processo. Apoio até no, no serviço, nos serviços que o DERCA disponibiliza para fazer, desde Diploma, porque existe uma equipe de apoio terceirizada que estava no DERCA, estava no DAG, essa equipe estão reduzindo. Trabalhos com o próprio almoxarifado da nossa universidade, que que faz gerenciar todo o nosso a compra do nosso, do, do nosso material de consumo e é distribuído para as unidades. Aquela equipe lá, que quando começou o ano era em torno de 12 servidores terceirizados, hoje está com 9 e vai ficar com 6, ou seja, vai ficar mais lento. Então, muito o que a gente está dizendo, em vez do, do, da unidade de ensino receber o material na unidade, muitas vezes vai ter que buscar no moxerifado para se precisar. Então, vai ficar mais lento o serviço, mas vai funcionar. E para o ano que vem, sim, nós vamos ter que ter uma discussão, esperar esse novo orçamento e aí se fazer um estudo para a universidade. Mas esse ano vai tudo funcionar normal, certo? só que a gente vai tentar reduzir um pouco o que a gente estava aqui. Que nem eu falei, dois exemplos, da própria Jai do Descubra. Eles vão acontecer? Vão. Mas vão acontecer um Pouco menor para adequando com o próprio orçamento disponível, Heitor. E como fica o cenário para pesquisa e para extensão a médio e longo prazo? É a pesquisa na nossa universidade é, e também em todo o país. É, é tem órgãos de fomento específico no caso da FAPERGS no Rio Grande do Sul, CAPS, CNPq e que esses estão todo vem, vem reduzindo o orçamento. Então, essa já está impactada. Que nem se apresentou na metade do ano. foram... Foram mais de 400 bolsas que deixaram de vir para nossa universidade, de bolsa de mestrado, de doutorado. Então, isso está sendo impactado já. Os projetos que as pessoas submetem para os de fomento, eles, os valores são cada vez mais reduzidos, são cada vez menos recurso para fazer pesquisa. Mas quem financia a pesquisa não é a própria universidade. Então, anos de fomento, que, que estão... Teoricamente, o cenário são pior pior que o nosso da universidade. Tem menos recursos que a gente. Sim, mas a extensão, sim, essa é prejudicada. Porque a extensão a gente precisa um exemplo, mandou dois exemplos que é clássico, a gente tem agora a questão do geoparque, trabalhando com a Quarta Colônia e com Caçapava. A nossa equipe toda semana se desloca da universidade para as cidades da Quarta Colônia, para fazer discussão, para fazer a própria capacitação com a, com a, com a comunidade. O que acontece? A gente tem menos veículo, menos motorista, e menos combustível para levar. Então, a gente tem reduzido esse deslocamento. A gente está implantando a política de extensão da universidade. Está implantando a curricularização da extensão da universidade. que mais para isso, a gente tem que pegar nosso, nossos estudantes e levar ele para além dos arcos, para além do, do arco da universidade. Isso aqui no nosso campus fora de sede. A gente tem dificuldade de fazer isso hoje. Então, o que está acontecendo? A gente tem... a nossa, a nosso raio de atuação da universidade vem reduzindo cada vez para mais perto, para facilitar até menos gasto, então está sendo impactado, a questão, eu sempre digo a, a, a limpeza da universidade não foi reduzida nunca, porque a gente não pode deixar de limpar a universidade, limpar a sala de aula, limpar, se mantém igual mas ao mesmo tempo a gente começa a ficar com recurso reduzido para fazer o quê? a questão de manter o campus bonito que nele é, com, com grama cortada com, as, com flores, pela própria vinda Roraima, poda das árvores, a gente tem reduzido Logo, logo a comunidade, vai, quando for vir para o Viva Campos aqui no fim de semana, vai começar a notar que a grama não vai estar tão bem cortada como sempre foi. Então são coisas que vão gradativamente vai aparecer na Universidade e vai começar... A gente vai perder aquela, aquele charme que a Universidade sempre teve de ser um dos lugares mais limpos e mais seguros da nossa cidade. Reitor, muito obrigado, foi um prazer ter te recebido aqui no TV Campus Entrevista para falar desse assunto que é tão importante. É, Luiz Gustavo, assim, a gente está falando sobre orçamento, nós queríamos estar aqui em uma entrevista para discutir o futuro da universidade, discutir a expansão, como a universidade está transformando a sociedade. Mas infelizmente estamos aqui tá, discutindo o um orçamento, mas não o um orçamento, discutindo um orçamento que não cabe no tamanho da demanda da universidade. A Universidade de Santa Maria tem um impacto fundamental para o desenvolvimento social e econômico do nosso país, mas para isso tem que ter investimento, para a gente consiga formar cada vez mais alunos, para a gente conseguir fazer pesquisa, fazer extensão, a gente precisa fazer inovação em investimento. E esperamos que o Congresso Nacional tenha sensibilidade com esse tema tão importante para o nosso país. Então, obrigado mais uma vez e espero que, numa próxima entrevista, a gente venha falar sobre, realmente, o futuro da nossa universidade. Esse foi o TV Campus Entrevista sobre o Equilíbrio das Contas da Universidade.